Como é que você tá, meu campeão, montador de sucesso, instalador... Bom, você que é um cara que é o um profissional de montagem, você tem ideia de que tempo é dinheiro, né? Você já escutou essa frase, né? Tempo é dinheiro. E por que, que cada vez mais as pessoas querem construir obras mais rápidas? Você lembra que na aula passada a gente falou sobre os custos indiretos? É exatamente por causa dele. O tempo de uma parafusadeira durar é o tempo de uma parafusadeira durar. Independente de quanto tempo você é vai durar. Pois é. A sua conta de telefone, ela vem também de acordo com o mês. Independente do tempo de obra. Então o que é o melhor para você? Você acabar uma obra rápido e para outra obra mais rápido ainda. Porque se eu sei que eu vou ganhar 10 mil numa obra, você prefere ganhar o quê? 10 mil em duas semanas ou 10 mil em um mês? O que você prefere? Cara, eu prefiro em duas semanas. Ah, Helena, mas eu não tenho um serviço pra logo em seguida eu entrar, então eu vou rolar nesse. Não! É mais barato você ficar em casa, descansando, sem fazer nada, do que você enrolar, porque você não tem outro serviço pra ir. Tempo é dinheiro, gente. Tempo é dinheiro. Por que, que eu tô falando isso? Helena, não é mais barato enrolar então, não? Não, não é mais barato você enrolar. Você vai acelerar sempre o passo, você vai trabalhar acelerado. acelerar. Vou te falar por quê. que você vai comer, e o que você vai comer, você vai cozinhar, né, você vai gastar menos coisa na rua, agora se você sair, você vai ter que gastar passagem, né, você vai ter que levar comida, provavelmente você vai comprar alguma coisa no caminho, você vai gastar muito mais telefone, você vai gastar roupa, você vai gastar sapato, você vai gastar tudo, fica em casa, constrói rápido, tempo é dinheiro, eu quero que você entenda isso, e lembra aqueles custos indiretos, fixos que eu falei? Então, eles te acompanham, Caso você seja uma pessoa que dá uniforme, dá comida, é uma pessoa bacana, que eu sei que todo campeão super estilo é um líder bacana, né? A gente viola sobre liderança. Vou bater nisso com vocês. Vocês dão isso pra eles. E se você tiver uma obra mais lenta, você vai gastar mais com isso. Por isso eu te digo, é muito importante você fazer uma obra rápida. Quer dizer que eu vou fazer rápido de qualquer jeito? Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Não é isso que eu tô falando você tem que fazer rápido e com qualidade. Ai Helena, como é que eu faço isso? Cara, eu já vi todas as gambiarras possíveis e mais Já eu vi gente pegando tirante, dobrando, enfiando na calça, botando a fita, que a fita vai desenrolando e ele vai fazendo acabamento. Já vi gente já marcando todos os perfis, aí corta todos os perfis, depois bota tudo em pé e faz linha de produção. Já, já vi tudo que você possa imaginar. Já vi gente que separa a equipe, com a galera que só faz estruturação, com a galera que faz só plaqueamento, com a galera que faz só acabamento. Por quê? Aqueles caras ficam muito bons naquilo, fazendo só aquilo e a, a produtividade deles vai lá em cima. Cara, eles produzem muito no dia. Então, eu quero que você pense Penso. maneiras que você vai utilizar para construir mais rápido. O que, que você pode fazer para construir mais rápido e manter a qualidade? Essa é eu gosto. Todo mundo fala, ah Helena, mas... Mas, cara, se você tem uma equipe, que você tem um cara que faz só estrutura, um cara que faz só chapeamento e outro cara que faz só acabamento, é igual a história do salão de beleza do cabeleireiro que eu falo. E não tem cabeleireiro que corta, pinta, hidrata, faz tudo bem. Ele sabe fazer um cadinho de cada coisa. Você fica bonita no final? Fica, mas tu não fica uau, maravilhosa. Agora, se você tem um cara, se você vai no cara que só corta e depois no cara que só pinta e depois no cara que só hidrata, meu amigo... Tu Vai sair uns colachos do salão Vai sair um arraso E a mesma coisa é no nosso sistema construtivo Eu dou essa dica pra vocês Pode não concordar, tudo bem Não tem problema Ou então, Helena, eu não tenho como ter Eu e mais três pessoas na minha equipe Minha equipe tem que ser menor, tem que ser mais enxuta Mas divide, né? Divide Eu acho que você pode dividir Porque quanto melhor você em é alguma coisa Mais rápido você faz E melhor a qualidade do seu serviço então, quanto mais você se especializar, melhor. Ele é não entende de elétrica? Ele é não entende de elétrica. Ele é não entende de pintura? entende de pintura. Ele é não entende, é entende de acabamento? Entende. Mas no que, é que eu sou muito boa? Sou muito boa em steel frame. Esse é o meu nicho. Essa é a minha especialidade. Ele é não entende de tijolo? Não. É. <risos> Por isso que eu falo pra você. Pega o seu pessoal, pega o seu povo, pega a sua equipe e divide pega essa dica, testa, se você não concorda tudo bem, não testa, não tem problema não, mas tenta construir rápido, que tempo é dinheiro, e é melhor você ficar em casa vendo televisão, do que você ficar gastando dinheiro na rua, enrolando na sua obra, não vai na obra para dormir, não vai na obra para ver televisão, nem né? para pentelhar o cliente, vai para trabalhar, vai para montar, vai para produzir, fechou? Vamos lá.